É, vocês pediram, né, mano? É. Tá ligado, né, mano? É. Então, pessoal, estamos aqui nesse ca... oh, canalzinho bom, hein, amor? Bom, bom. bom. É Netflix, perto do Bidu do garagem, rapaz. Quem quer assistir Netflix, fala pra mim. Eu. Eu também. <risos> Ó, oh, deixa eu falar pra você Se você Amante dos carros velho, igual nós Principalmente num golzinho quadrado Você pode ter certeza Que você já passou por isso Já passou por isso Que eu sei, não adianta falar que não Todos os gols quadrados Mas isso não só em gol quadrado Outros carros também Todos os carros que usam esse sistema de porta Tem esse problema Certo? Então eu vou ensinar vocês, muitas vezes vocês colocam a culpa nas peças, né? Ah, que é peça paralela, não presta, quebra, não sei o que. Realmente, as peças de hoje em dia não se compara com as peças de antigamente, certo? Eu tô parecendo aqueles professores de faculdade, não tô não, mano? Deus delícia. Ah, mano, quer explicação melhor que essa? <risos> Meu Deus, o canal bom da peste, viu? Então, deixa, eu... <risos> deixa eu falar... Eu acho que o povo também dia... fica por causa da tambadinha, é. é Eu não inspirado. Ih, tô meio rasgada. Tá meio rasgada. Apareceu a corda cueca? Não. Uhum. Isso não condiz com a realidade, hein? não imagina que não. Então, deixa eu falar. Voltando... Volta o vídeo aqui, meu. Para de me atrapalhar. Você fica de lado na luz. Então, deixa eu falar. Olha ah lá, olha ah lá, fazendo sombra Se você tem casa, um carro eu... velho, provavelmente você já passou por isso. É o quê? É o quê, mano? Okay, okay. Ah, você já sabe, ó. Oh, maçaneta quebrada. Esse menino aqui do Gol nosso amigo Wesley. Falou que não aguenta mais trocar maçaneta. Ó, oh, essa daqui quebrou aqui, ó. Oh. Quebrou aqui, ó. Oh. Ah. Essa daqui quebrou essa, essa coisinha aqui, ó. Oh. E essa daqui quebrou aqui, ó. Oh. Aí o que que acontece? Se tá quebrando um monte, se quebra uma a cada três, quatro meses. Vamos dizer que teoricamente é normal, porque a peça é meio, meio porcaria mesmo. Agora se quebra toda hora, alguma coisa errada tem. Falei, pra ele, então não é a maçaneta. Alguma coisa errada tem. Então vamos investigar para ver, certo? Aí eu investigando ali o carro. Chega mais. Quando eu vou abrir aqui, ó. Eu sinto que tá duro. Papo tá esquisito, né? Eu sinto que tá duro, mano. <risos> Não, não, sinto nada, não. Pô, é não, não sinto nada não Você falou, tá gravado Não sinto eu não nada, aqui tá duro ó. Eu não vou tirar ó, Não tá legal aqui pra abrir, sabe? Porque aqui você tem que encostar e ele já tem que pular Então o problema provavelmente Esteja aqui, ó Na fechadura Então eu vou desmontar ela aqui É só soltar esses dois parafusos Ranquei o forro de porta, esse carro tem Trava elétrica, esse negocinho aqui é da trava elétrica vocês arranca aqui o, o forro de porta Arranca o bagulho daqui, ó E soltou esses dois parafusos aqui, ó Esse negócio já vai sair, fechou? Pera aí que eu vou pegar a ferramenta Ó lá Só vim aqui, ó, com uma chavezinha Allen aqui, ó Cinco, se eu não me engano É eu não sou muito bom nesse número de chave, sabe? Eu vou pegando e testando e aqui der é essa. Mas essa aqui acho que é 5, ó. Deve ter marcado aqui, ó. Além 5, ó. Certo? Essa dica é legal, né? Ah, essa é a melhor dica do mundo. Eu já quebrei várias. Olha o canal bom da aqui. Da Tem que patentear esse canal, viu? Patentear. Tá ó. Oh. Tá vendo? Tá tudo seco aqui, tá vendo? Ó? Nossa, você é foda, bebê. Ó. Então vamos... Eita. Vamos engraxar. Olha isso aqui, sai, ó. Legalzinho. Vamos engraxar tudo aqui, ó. Mandar-lhe uma graxinha, ó. Tem até um bagulho de tinta. Acho que nem desmontaram pra pintar o carro, ó. Engraxar, deixar tudo bonitinho, ó. Passar uma graxinha. Então, aí vocês pegam aqui ó, a graxinha. Qual graxa que eu tô usando? Eu não sei se a graxa tá melando mais minha mão ou a peça. Porque tem um furinho bem aqui, ó. Essa graxa aqui é graxa de homocinética, tá? Ó, é grafitada. Tudo que você for usar que for ferro com ferro, é bom você usar essa graxinha grafitada, tá? Mas as outras graxas funcionam também. Isso aqui vai ter uma durabilidade melhor Fala bonito, né, irmão? Hã? É doido, bicho Ó Aí vocês vão enfiando aqui em tudo quanto é cantinho, ó Achou um buraquinho aqui, vocês colocam a graxa e... E aperta ela Ó Aí, vai lá, aperta E fica chacoalhando, sabe? Mexendo assim, ó Ó Olha que diferença já Ó Nossa para ele ir tá bom, tá bom se lubrificando, sabe? Tá bom, tá bom, tá bom. É, ó, vai mexendo o bicho sem dó de ser feliz, ó. Ah, agora ele já não quer ir mais, né? eu já não quero mais, né? Eu já sinto que não tá mais duro, sabe? <risos> Por algum motivo ele amoleceu. <risos> então é isso, ó Aí, ó, já tá bem maciozinho, ó Baixa aqui, ó, ó. Ih, Caramba, acho que tem alguma coisa que escapou aqui, hein, meu? Ah, não, é aqui, ó Ah, ó É que tava cabra... Essa aqui é a trava Quando você vira a chave que trava, ó Aí isso aqui é abaixa, certo? Ó, vamos dizer que você fechou a porta Aqui a porta tá fechada Abaixou essa trava, ó Não abre, tá vendo? Quando você vai lá, enfia a chave E pá, abriu Esse aqui, levanta, ó O que acontece? Abriu Tá vendo? Que né? Ele com a trava pra baixo aqui, ó Aqui, fechou a porta, ó Ele já não, já não abre, ó Aí se eu levanto essa trava Ó Aqui é o pino da porta, ó. O pino da porta entra aqui, quando fecha, ó. Tá vendo, ó? Aqui a porta tá fechada. Quando você... Aqui, ó. Abre um pouquinho, ó. Aqui é aquela maçanetinha de dentro. Você tá dentro do carro, você vai abrir a porta na maçanetinha. É aqui, ó. Abriu. Viu? Deu pra pegar? Vou fazer de novo, ó. Puxou a maçanetinha da porta ali, ó. Abriu. É isso. Vamos montar de volta. É. Fala você, mano. Que, que faculdade nada. Vem no canal do Bidu, né? <risos> faculdade nada. Que é a faculdade da vida, filho. Vamos montar de volta ali. Vou dar uma limpadinha que eu melei mais Um negócio do que eu. Do que a. Melei mais eu do que o um negócio. Mas eu acho que agora vai, hein? Já sinto que não tá mais duro. Tá macio agora. Vamos ver agora. Aí a maçaneta, ó. Ele comprou essa maçaneta aqui. Dá uma engraxadinha aqui também, tá? Ó. Passa uma graxinha aqui também, ó. Na onde lá faz o movimento. Aqui na pontinha também, onde vai pegar ali. para não ter nenhum atrito. Aí, mais uma dica que eu dou para vocês é o quê? Se o carro de vocês tem trava é, elétrica. E mesmo assim ele continua abrindo na chave, ó. Mesmo assim, quando você vira a chave assim, ele continua abrindo. E você não quer que isso aconteça. Você quer que a chave aqui não funcione? Certo? O que, que você vai fazer? Quebra essas duas orelhinhas aqui, ó. Essa orelhinha e essa orelhinha. Que isso aqui que faz abaixar a trava e subir a trava. Certo? Você vem aqui com o alicatinho e quebra a bicha. Ó, arranca fora. Mas isso só se você não quer que abra com a chave, tá? Porque daí com a chave aqui, ó, ele não vai mais abrir o carro, tá? Evita risco de roubo É, se o seu carro tem trava elétrica Então você quebra essa coisinha aqui Que daí vai abrir na trava, certo? Mas é uma questão de gosto E de segurança Com certeza Certo? Agora aqui, ó, só montar aqui Aqui vai, ó Isso aqui vai aqui Deixa eu pegar os parafusinhos Aqui, ó Aqui vai um parafusinho M5 E aqui vai um parafusinho Cuidado aí, irmão Aqui vai um parafusinho M6 Ó, aqui dentro Primeiro você aperta esse Dá uma apertadinha nesse. Depois você aperta esse, tá? Porque daí esse aqui vai, vai correr, ó. Depois você vem e aperta esse. E é isso, ó. Encostou, abriu. Eu sinto que não está mais duro. <risos> <risos> ó, encosta, abre. Ó que lindo, chega, chega bonito, né? Ele abre e já pula pra fora, ó. Acabou o problema de quebrar. Acabou, se Deus quiser. A não ser que a peça, né? Apresente uma, uma falha, né? <risos> Mas é isso. Fechou? Ó. Agora essa aqui só quebra se a peça for porcaria mesmo. Porque já tá tudo engraxadinho. Tá bem molinho. Muito molinho. Tá louco, né amor? Sinto que estou fazendo bem. Então tamo junto espero que tenha gostado do, do, do vídeo. Você gostou do vídeo, irmão? Eu gostei. Ah, eu gostei também. É um oh, vídeozinho bom, viu, bicho? Então, fiquem todos com Deus. Ah! O ah. que você acha de nós falar do motor nesse vídeo? No próximo. É? Vamos também. gravar um vídeo exclusivo, então, sobre o que a gente vai fazer lá no, no nosso Instagram. Se você não segue a gente no Instagram, vai lá, seguir nós no Instagram. Bidu, Bidu Garage. Garage e Ju Garage, certo? Vai ter uma novidade sobre o motor lá que pode ser seu, certo? Fechou? É nóis? É nóis, amor? É nóis. Olha que chuvinha boa pra nós ir dormir. Boa, boa, boa, Pô, boa. Vou dormir nada, mano. Então fiquei com Deus. <risos> e até a próxima. O carnaval tá chegando. Não vai ter carnaval.